Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Carla Oliveira e nessa semana em que comemoramos o Dia Internacional da Privacidade de Dados, trago a mensagem para vocês sobre a importância de implementação dessa cultura de privacidade e proteção de dados nas organizações brasileiras, com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Necessariamente, todas as instituições públicas e empresas privadas vão precisar elaborar seus projetos de adequação em conformidade à LGPD, tão importante quanto é que esse processo também seja realizado através de uma cultura de privacidade interna, com treinamentos, com capacitação e com esse processo de adequação sendo disseminado em toda a sua organização.